O momento em que a mudança se torna real Plástico, bolha, caixas, fita E aqui já tem uma montada Que ele ensinou a gente a montar Sim, hoje é o nosso último dia pré-mudança a gente conseguiu um apartamento muito legal Que a gente queria muito E vamos mudar amanhã Eu tô cansada Mas eu tô ansiosa também Eu quero arrumar as coisas logo, sabe? Voltar até minha rotina, meu cantinho Eu vou ter um escritório só pra mim Então eu tô ansiosa demais Eu quero que chegue logo Estamos vivendo entre caixas. Eu vou dar um rolê pela casa para mostrar para vocês. Deu treta, deu confusão do apartamento, deu vazamento, eu curto na caixa de luz. Então, assim, várias pequenas coisas que depois eu explico, mas já estão sendo resolvidas. Amanhã, enquanto a gente faz a mudança, vai o eletricista e o encanador lá para resolver esses pequenos problemas. E aí vai tá tudo certo, finalmente, pra gente poder viver com tudo em dia. Só vai voltar a internet, que tá sendo outra treta pra colocar, porque não, não ligam de volta, não tem data pra instalar o negócio. Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar ainda. Mas a princípio o resto tá tudo em dia, tudo certo. Já estamos terminando de embalar as coisas, falta só, tipo, detalhes assim, coisas que sobraram mesmo. E desmontar as nossas mesas de trabalho. Porque a gente ainda vai trabalhar hoje e amanhã os dois estão de folga. Então, a gente tem que terminar hoje de trabalhar e já embalar os computadores, monitor e tudo mais. Eu vou, tá minha mochila aqui esperando pra botar os notebooks e as coisas que eu vou levar comigo, né? Roupa, essas caixas, tudo aqui. Vão no caminhão, a gente contratou um caminhão. E eles vão levar. Vão desmontar os móveis que precisarem desmontar e vão subir e montar os móveis lá no apartamento. A gente só vai fazer realmente a parte, só fez a parte de embalar as caixas e vai desembalar lá de volta no roupeiro, no armário, enfim. O resto tudo eles fazendo, vão fazer. E eu tô ansiosíssima, vocês não estão entendendo, eu tô muito ansiosa. parte da casa que eu nunca mostrei, mas ó, o roupeiro já tá vazio. A gente tá vivendo só com uma mala de roupa essa última semana. Eu já deixei, já separei assim, umas roupas pra gente usar que fizessem sentido, tipo, uma roupa mais de frio, uma mais de calor, combinações diferentes pra gente ter pra se precisasse de alguma coisa nesses dias até a mudança, no caso de terça até amanhã, e tranquilo, assim, a gente já tem esse esquema meio de mudança de sempre preparar uma mala pra cada um. Até pra que se no dia a gente não conseguir abrir tudo, a gente tenha roupa pelo menos pra tomar banho no primeiro dia, ficar de boa pra arrumar as coisas no dia seguinte. Então, a gente, eu sempre faço esse esquema, já aprendi com dica de internet há muito tempo. Que palhaçada esse céu. A equipe está espalhando o rastrante, eu não estou encostando, eu não vou falar que a equipe para conseguir que eu dentro dar aquela abertura. O Beto está em reunião e aí eu estou fazendo um arrozinho com cenoura picadinha e ovo. Eu amo fazer esses arroz cremoso com um monte de coisa misturada. E estamos na cozinha do Apê Novo. Esse aqui é muito mais adulto do que o anterior. O anterior era meio vazio. Esse aqui a gente já tá mais com carinha de casa cozinha já veio com esses móveis lindíssimos, que eu amei. Então, eu tô fazendo a minha janta, acabei de parar de trabalhar, então eu tô fazendo esse arrozinho pra eu jantar. Hoje eu estou voltando à rotina oficialmente, então vou voltar a gravar, vou voltar a fazer exercício, vou voltar a tomar pé na minha vida pós-mudança, porque eu tava esperando este momento, e agora que as coisas já se organizaram, já estamos aqui, já estamos conseguindo viver, mais ou menos, então... Vamos voltar com as coisas para o lugar. Só que no final Não. Não depois. Não, não, não, depois. Olha o barulho do vento.